Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar como o som que ouvimos é modificado pelo meio no qual ele se propaga. Você já viu uma gravação de você falando? Percebeu como a sua voz fica diferente na gravação? Se você nunca reparou nisso, grave agora mesmo um vídeo de você falando e ouça com atenção. A voz que ouvimos na gravação é muito diferente daquela que estamos acostumados a ouvir. Por que isso acontece? porque o som muda as suas características dependendo do meio onde ele se propaga. A sua voz, como você está acostumado a ouvir, se propaga de suas cordas bocais, na sua garganta, até as suas orelhas, pelos ossos da sua cabeça. Já a sua voz que você ouve no vídeo gravado se propaga pelo ar. O som se propaga com maior velocidade nos sólidos do que no ar. E isso causa essa diferença que você está percebendo. Mas isso acontece só com a voz? Não. Isso acontece com todo o som que se propaga em diferentes meios. Vamos ouvir agora como o som produzido pela correnteza de um rio que corre é modificado. Primeiro, vamos ouvir como escutamos o som quando estamos fora do rio. Logo depois, iremos ouvir o som que o rio faz se estivermos dentro da água, mergulhando. Então, vamos lá! Este é o som que o rio faz se estivermos escutando de fora. Agora, vocês vão ouvir o som que o rio faz se estivermos escutando de dentro da água, perceba. Conseguiu notar a diferença? A modificação do som da correnteza que ouvimos dentro e fora da água se deve ao fato de que a velocidade de propagação do som é diferente no ar e na água. O som se propaga mais rápido no meio, mais denso. Ou seja, a velocidade do som na água é maior do que a velocidade do mesmo som no ar. Vamos resumir o que aprendemos hoje? O som que ouvimos muda suas características dependendo do meio onde ele se propaga. O som se propaga mais rápido nos sólidos do que nos líquidos. E o som se propaga mais rápido nos líquidos do que no ar. Bons estudos e até a próxima aula!